Sim. E a diferença do punk para o anarcopunk? Eu queria que você desse uma... Olha, a minha visão é que todos os punks são iguais, né? Todos os punks são iguais, mas o anarcopunk, ele traz ali uma linguagem mais politizada, mais voltada a estar em contato com o anarquismo, né? Então o anarcopunk, ele trouxe essa linguagem mais anarquista, mais de autogestão e também outros temas, né?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 Naquela Sim. época, tem, tem pessoas que acham que esse debate de ecologia dentro do punk, é, anarquismo, é uma coisa moderna, não né? Mas é uma coisa de vanguarda. Ele vem lá de trás. Sim. E na, inclusive no, no punk europeu, né? No berço do punk europeu ali já se debatia essas questões. Né? Que é os e, Stray Edge, né? Isso. O Stray Edge é, uma, é uma, uma vertente do punk que hoje eu vejo que tá um pouco fora do punk. Sim. Eles criaram uma identidade própria, né? Sim. Porque o Estriege não é aquele cara mais de moicano, de, de jaqueta de rebite, com pet. É aquele cara que tem uma consciência política que, que focou nessa parte de não uso de drogas, de não consumo do álcool é. e no veganismo ou vegetarianismo. Né? Sim. Enfim, tem, outro, tem muitas questões políticas dentro do Estriege. Mas eu vejo o Estriege hoje como uma, uma coisa ali com identidade própria. Claro, Sim. tem seu, seu pé no punk ali, tem pessoas que são punks dentro do Estriege.